Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live é, no nosso papo noturno sobre finanças pessoais. É, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e você está assistindo a TV A Jogada. É, na, no último episódio... Se você se lembra, nós falamos sobre informação e os dados, né? E a gente comentou sobre a viagem do presidente americano à China e as suas possíveis repercussões. Mais no, no caráter de, de experimento né? do que de qualquer é, investimento real o aposta real mas para a gente colocar como esses grandes fatos é, políticos mundiais, internacionais, é, influenciam é, no, na, nos fatos reais nos, e na nossa economia, é, na nossa economia pessoal. Né? Então, o, a informação que a gente analisou nessa... Nessa, nesse, nesses episódios foi sobre a viagem do presidente à China e eu comentei que uh, possivelmente poderia haver uma alta das ações da Vale é, com base em que eu, eu comentei isso eu interpretei do, do que foi noticiado sobre o, o, as conversas e os, um, os encontros dos presidentes e das autoridades, e, e eu interpretei que a China estava saindo forte, mais forte desse acordo, e que, portanto, um, provavelmente a China vai conseguir é, implementar os planos que ela tem é, para o, a região dela, né? que é a Eurásia é, e que são planos de grandes investimentos em infraestrutura e quando a gente fala de grandes investimentos em infraestrutura a gente se, sempre e obrigatoriamente vai falar de minério, né? seja o um minério é, para a construção civil, minério de ferro, de metálico mesmo. Mas também é, outros que são usados no cimento, e, enfim. Eu não tenho certeza se a Vale participa de todos esses mercados, mas a, a, o grande cliente da, da, da Vale é a China. E é, a, a associação de que a, a China indo bem, a Vale vai bem, ela é muito provavelmente é constante se a gente acompanhar a história dos últimos anos. Né? A China, a Vale produz commodities e a China é a grande consumidora de commodities. Então existe essa relação e confirmando isso, a Vale subiu 1,13% hoje. Então... É, de sexta para segunda-feira apenas um dia útil né, de, de, de atividade dos mercados é, uma valorização de mais de 1% por cento é quase sempre é, uma valorização alta e bem acima do, do padrão, foi a maior valorização segundo o site do, da Bovespa né? é, seguido de Itaú Unibanco é, e Bradesco, e a Petrobras, por algum motivo, perdeu é, 0,5%, e, bom, a análise que eu apliquei né, nesse, na, na análise desse fato é normalmente chamada de análise estruturalista, né? então, é quando o, o analista ele se baseia em fatos, é, digamos, da administração da empresa e da, da movimentação real que a empresa faz é, e, e como ela, e como ela a, através de um cálculo, um valuation, como ela se expressa no valor das ações da empresa, né? as ações são, na verdade, fatias do da pizza do capital da empresa e a, a, a análise estruturalista ela tem é, uma outra vertente oposta que é, é a análise gráfica né e a análise gráfica ela ela concentra tecnicamente em analisar é, padrões matemáticos no no, no histórico da, da das ações daquela empresa. né? Eu sou um, um analista mais do, do olhar estruturalista, porque eu cursei é, a faculdade de, de administração inteira e, e carrego mais esse olhar. né? Agora, sim, sinceramente, ninguém sabe se o, o que efetivamente causou essa valorização é, da Vale, foi exatamente isso que a gente falou na China. Existem também conjunturas internas, tudo que acontece no congresso todos os dias, e tudo isso é interpretado e precificado, somado num saldo, todos os dias, pela, pelo mercado, que se reajusta no dia seguinte, que se reajusta é, novamente no dia seguinte, e, e oscilações são sempre a natureza desse processo. Então, a análise gráfica, é, se concentra justamente em tentar prever essas oscilações. Né? Agora, para projetos de previdência como eu apresentei é, inicialmente no primeiro episódio, projetos patrimoniais que, que prevejam um, uma meta de mais longo prazo, a análise estruturalista ela quase sempre vai dar, na, na minha visão, né? isso sempre é particular de cada analista, isso, novamente, é, não, nunca é, é pouco repetir, mas é, na minha visão, a, a análise estruturalista ela sempre vai fornecer é, fundamentos é, mais sólidos para investimentos de longo prazo. A análise gráfica, ela é, é a favorita daqueles investidores que, que procuram é, é, é, oportunidades de lucros de curto prazo na tentativa de é, prever essas tendências de alta e, e baixa nas ações, né? sempre seguindo a lógica de comprar é, em baixa, vender em alta, né? E isso é um jogo, é um jogo em que você pode ganhar e perder, né? E, e que eu não, eu não pratico, é, não, não acredito nessa filosofia de investimento, e, mas eu sei que é, existe e que se pode é, praticá-lo. Né? Então, se você tivesse seguido meu conselho, de sexta para segunda, você teria feito aí, é, se você tivesse investido R$100 na Vale, você teria feito R$1,13 é, do nada. Então, é, essa, essa, essas duas possibilidades de análise de, de, dos fatos da informação né, no mundo das finanças, elas é, são baseadas nesses dois tipos de conhecimento: o conhecimento de administração real e, e o conhecimento de é, Uh, matemática técnica do, do, das finanças e, e também bastante sobre é, os vários tipos de títulos e correlações que eles fazem e que análise técnica tenta explorar para produzir lucros é, de mais curto prazo e até é, o, o que é o chamado day trade, né? Que é o lucro diário, na né? compra e venda diária, né? Então, é, qual é o objetivo de você é, acumular informação e conhecimento? É, no fundo das contas, simplesmente é, acumular a sua skill de ler os dados do jogo, né? Então, é, cada analista, cada é, jogador tem a sua própria leitura, interpretação, né, a avaliação desses dados. Agora, aquele que dominar melhor essa arte da contemplação, que tiver mais prática na contemplação dessas informações, e na correlação dessas informações, ele certamente vai... É, no, no geral e no acumulado, tomar de, é, decisões melhores e sair à frente do mercado. Então, é, por isso o conhecimento ele é tão poderoso, porque ele, essencialmente, ele tem um efeito multiplicador. É, conforme você, quanto mais você acumula, mais você consegue capitalizar cada pequena informação, cada dado que surge é, na sua na sua perspectiva, no seu momento, né, conforme você você é, dança a música, né, que que é, que o mercado toca e é, o dia a dia toca para gente. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. É, se você está vendo valor no, no, nesses papos que a gente está desenvolvendo, então compartilhe esse canal é, e confira o curso que está sendo realizado na Jardim Digital, é, a publicação está fixada ali na página do Face, e nos vemos amanhã, um abraço.